Eu quero promover a ideia de você treinar a amar seu marido, sua mulher. Eu quero treinar a te amar. E amar, cara, não é só dar um beijo. Sim. Não é só fazer sexo. Não, não é só dar um abraço. Aceitar um monte de coisa, Amar né? é quando você entra... Quando, uhum. quando eu vou lá na, na, na administração, na caça de encomendas lá do condomínio, pegar <risos> as encomendas e eu volto lotado, assim, é entender que por algum motivo aquilo é importante pra você... Uhum. E não é só, não, julga, não, é só faz, não julgar no sentido de não, não, não, Deus, eu aceito. Isso é como se fosse uma coisa difícil, mas entender uhum. que aquilo você comprou e aquilo são é coisas importantes para a nossa família. Realmente uhum. entender. Claro, se a gente tem dinheiro para pagar. Tem dinheiro uhum. para pagar, tá tudo bem. Sim. Não tem dinheiro para pagar, a gente tem que sentar. Ó, amor, vamos, vamos conversar aqui? Uhum. A gente ora um pouquinho, né? Porque conversar, marido e é. mulher sem orar é complicar a, coração, a tua né, vida. Gente. A gente fala assim, Deus Hoje conversa aqui com a gente. Essa gente. Essa arma, é. então... Deus, vamos conversar aqui. Você pode entrar nessa conversa ajuda com a gente? gente. Ajuda é. a gente. Bum! Aí a gente troca ajuda uma a ideia. Ajuda a gente a não sair da, da linha aqui, né? É. Com um com o outro. Vamos... É, eu, Ó, o cartão veio meio alto, a gente uhum. tem despesa pra pagar, a gente tá, tá querendo viajar uhum. pra um hotel fazenda e tal. O que, que você acha da gente ajustar? É uhum. só um jeito... É, olha o olha é. um jeitinho, olha, vou dar uma técnica, vou dar uma técnica. É assim, ó, o que, que você acha de... Porque é uma forma de você não acusar. Uhum. É uma forma de você não falar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tu tá comprando muito isso tá arrebentando as nossas finanças. Isso... Você é uma acumuladora, você é uma compradora compulsiva. Isso, isso, uhum. isso, de alguma forma... É um isso está atacando. Uhum. O modo de defesa de proteção, que eu tenho uhum. propagado essa ideia, sabe? Uhum. O modo de defesa é falar assim, ó, eu entendo que, cê, que você precisa comprar isso e tal, mas, uhum. ó, isso está apertando nossa grana. O uhum. que você acha da gente é, é, deixar, segurar um pouco esse cartão, segurar Sim. e tal? A gente trocar uma ideia. Então, Trocamos uma ideia, uhum. respeitei que a pessoa precisa comprar. Uhum. Da mesma forma que a Priscila respeitava que eu tinha que comprar vinho quando eu bebia. Uhum. Da mesma forma que é, eu tenho uma necessidade maior de ir em restaurante. Eu tinha, uhum. né, Pri? Você nunca ligou muito pra isso. Eu sempre gostei muito de ir pra restaurante. Uhum. Serão despesas altas. É. Na verdade... E tudo... a gente respeitar e, e, inclusive, entrar no jogo do outro. Entrar no jogo né? do outro é é praticar uhum. amar o outro. Sim. Porque não é normal... Ó, tem uma sacada aí. O ego, ele só sabe amar por interesse. Uhum. Eu aprendi isso ao longo da minha vida. E quando a, a nossa mente é que o nosso ego, ele ama, ele ama porque ele tá esperando o reconhecimento do outro. O uhum. ego não sabe amar. Então a gente precisa do espírito pra gente amar. Porque o, o amor tá lá no espírito. Então a gente tem que ativar o nosso espírito pra falar assim, cara, eu amo essa mulher. Uhum. Eu respeito como ela faz as coisas. Eu respeito uhum. que ela é diferente de mim. E... No momento que eu começo a praticar amar essa mulher, eu, é a melhor chance que eu tenho dela começar a me amar também. Às vezes demora, às vezes um ama um pouco mais do que o outro, mas com o ou tempo... Ou antes do outro. Ou antes do outro, mas com o tempo as coisas começam a se equilibrar, porque é como se a melhor forma de fazer a tua mulher te amar é você praticar amar ela, amá-la. Quando você começa a amá-la, é como se você está falando assim, ó, cara, a, ao amá-la, você está traindo que ela te ama também, entendeu? E ela te amar é simplesmente entender. Uhum. É, é, eu falo assim, pô, Pri, eu quero ver o jogo do Flamengo com a galera e tal, e ela fala assim, pô, cara, esse cara merece que eu... É merece que eu, eu neche o saco dele pra ele ali ver o jogo do Flamengo, porque, pô, ele é tão compreensivo comigo quando uhum. eu quero também isso, aquilo, aquilo outro, não sei o quê. Não importa o que tu quer ou o uhum. que ela quer. O que importa é que eu quero ficar feliz com o que ela quer. Isso é um exercício que se pratica. Agora, é um exercício que não se pratica no teu ego. Porque ele não sabe amar. Você vai ter que levantar teu espírito. Você vai ter que tomar atitudes que promovam a autoridade do seu espírito uhum. na sua vida. Atitudes com o coração e menos com a cabeça. né? É. E, assim, não posso deixar de falar isso. Uhum. Não posso deixar. É, uma boa forma de falar isso é você fazer uma rápida oração assim, ó. Pô, Deus, eu queria praticar mais amar minha mulher. Uhum. Deus, eu queria praticar mais amar meu marido. Porque eu sei que... É, o Hugo tá dizendo aí, esse negócio que se eu amar ele vai me amar? Então, beleza, <risos> eu vou fazer minha parte. <risos> pelo menos por interesse. É isso. É. É. Deus, eu queria praticar amar mais amar minha mulher. Você me ajuda? Olha só. Uma oração bem básica. Uhum. Porque é besteira achar que a gente está vivendo sozinho, né? É besteira não, achar. E achar que a gente é que é responsável por uma mudança no outro. A gente não é responsável por mudança não no outro. Não consegue nem mudar a nossa própria vida. Exatamente. E, e, ah, ok, é muito bonito esse negócio. Ah, você não muda ninguém. Quem muda é a própria pessoa. Sim, é a própria pessoa. E, cara, você pode pedir ajuda de Deus. Né? Nas suas orações, falar, Deus, eu tô aqui orando para que você me ajude com essa pessoa essa pessoa precisa me entender um pouco mais eu tenho tentado todos os dias também aqui vem me humilhar porque também sei que de vez em quando eu saio do prumo né e entender a pessoa pega leve né a gente Deus eu sou ruim <risos> Tem misericórdia de mim. Não, é que eu tô sendo leve aqui não, no podcast, negócio três horas da tarde, né? Aí a gente vai, né? Pede também assim, pô, não, vai, tenha misericórdia de mim e tal. Mas, pô, vai lá, age na mente dele e tal. Porque quem pode agir na mente da outra pessoa não é você. Mas a sua oração, sim. A sua oração é poderosa. A sua oração é poderosa.